normalmente duas horas. Anastácio não precisa dormir, então ele aproveita a noite para seus estudos e atividades ligadas às sociedades terrenas e às sociedades espirituais, diretamente vinculadas à Terra. Anastácio estuda a relação social entre os grupos de encarnados e desencarnados. É um estudioso da sociologia espírita que pretende inspirar o desenvolvimento dessa ciência quando a nova geração estiver reencarnada. Essa área de estudo envolve desde as migrações espirituais entre as sociedades da Terra as migrações interplanetárias e a formação de grupos específicos que influenciam a sociedade, tais como os grupos de desencarnados fomentadores da guerra e difusores de comportamentos viciosos, bem como os trabalhos dos grupos superiores que atuam na moralização dos povos. Um campo imenso de estudo que beneficiará toda a humanidade. Ao acordar, Trismundo encontra Anastácio observando, por meio de um aparelho que ele desconhece, cenas de uma sociedade distante. O que é isso? indaga Trismundo. Essa sociedade passou há três mil anos pelo mesmo processo que a Terra está atravessando. Responde Anastácio. É possível existir uma sociedade assim? Claro. Ou você acha que apenas na Terra existe vida? Mas não se preocupe, ainda hoje você iniciará o estudo da codificação. Explica Anastácio. Mas por que estudar uma sociedade tão diferente? Quero entender como foi o processo de transformação de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração e mundo feliz. Cada sociedade tem seus erros e acertos. Estudando-os, talvez eu possa contribuir de uma forma mais consciente para a melhoria da Terra. Inteligente, comenta Trismundo. Eu poderia estudar também esse processo? Sim, claro. Porém, antes disso, você deverá entender melhor a codificação. Após compreender a codificação, você poderá ser um estimulador da sociologia espírita, conclui Anastácio. Sabe, apesar da tristeza que tenho ao reconhecer meu atraso espiritual, é muito emocionante ser um trabalhador do Cristo. Fala Trismundo com empolgação. Reconhecer a própria realidade espiritual é quase sempre doloroso, mas indispensável aos trabalhos de educação espiritual. Responde Anastácio. Após breve silêncio, indaga. Pronto para sua primeira aula sobre Espiritismo? Há séculos espero por isso. Brinca Trismundo, embora falando um pouco de verdade. Partem. Dirigem-se ao Centro Espírita Leon Denis, localizado na cidade de Eurípides. Ao chegarem à entrada, Trismundo pergunta, confuso. — Mas aqui tem Centro Espírita? — Você não sabe que Eurípides é espírita? Responde Anastácio com bom humor. — Sei. O que eu quero dizer é que, se estamos desencarnados, para que Centro Espírita? Anastácio sorri e diz... Trismundo, centro espírita não é apenas um lugar de receber espírito desencarnado na Terra. Se o centro espírita cristão se limitasse a isso, como renovaria o mundo? Trismundo não compreende o alcance da colocação de seu amigo espiritual, mas resolve avaliar primeiro para depois voltar ao assunto. Hoje você terá sua primeira aula intitulada O Centro Espírita segundo Allan Kardec e Eurípides Barçanufo interessante. E quem dará aula? Eurípides? — Não. Será o professor José, espírita atuante no mundo, que auxiliou a ampliar a compreensão dos espíritas sobre a grandeza do espiritismo e sobre a função do centro espírita. Contudo, suas ideias serão melhor aceitas e compreendidas pela nova geração. — Nova geração? — Sim. Mas isso é outro assunto. Por ora, basta você saber que espíritos evoluídos estão reencarnados e que eles renovarão completamente o movimento espírita. E qual o sentido da minha encarnação se espíritos evoluídos estarão à frente do movimento espírita? Bem, o arquiteto não dispensa o pedreiro e o capitão nada faz sem o soldado. Entendi. Serei trabalhador braçal. Responde brincando. Em certo sentido, sim. Você atuará na esfera organizacional, estimulará a difusão de ideias arejadas e apoiará os jovens dessa geração. Você possui muito mais compreensão da vida na Terra do que muitos espíritos evoluídos, que não reencaram há muitos séculos. Você será como o nativo da floresta, que ajuda os cientistas a atravessarem a mata cerrada sem se perderem. — de pedreiro virei nativo da floresta? Ambos riem. — Exatamente. Você aceita? Como não? Com a promessa de pagamento que tenho, ensino a atravessar a mata e até canto e danço. Conclui Trismundo, brincando. Entram e se sentam. Orientado por Anastácio, mantém o silêncio. Essa é a orientação de Eurípides como preparação para todas as atividades importantes. O silêncio como método de preparação psíquica. Trismundo tem alguma dificuldade, mas devota-se a aprender a arte do silêncio interior. José chega e diz... Boa noite. Noite? Estamos de dia? Pensa Trismundo. Para os que estão dormindo na Ásia e na Europa... E bom dia aos habitantes da cidade de Eurípides. A todos, minha alegria em poder conversar com você sobre um tema tão relevante para o mundo, o Centro Espírita. Como podemos comprovar aqui, os indivíduos podem estar juntos, unidos e integrados e mesmo assim estarem vivendo experiências diferentes. Diz sorrindo: Que lição fabulosa! É curioso imaginar que alguns dos que estão nessa sala têm um corpo físico adormecido e estão estudando. Pensa Trismundo. O centro espírita tem que reconhecer essa realidade. Quando padronizamos cursos, palestras, modelos de organização e atividades com infância e juventude, estamos fadados ao fracasso. Não nos interessa a crítica destrutiva e desestimuladora. Vamos, em nosso curso, apontar caminhos, sugerir o aperfeiçoamento do modelo vigente, além de inspirar melhorias pedagógicas e organizacionais. Porém, antes de mais nada, é preciso entender que não existe um modelo certo, fechado e definitivo de centro espírita. Temos que saber separar, como ensino codificador, o que é lei de Deus, que é sempre eterna e imutável, do que é modelo social, que deve, sim, sofrer alterações ao longo da evolução. Para que não restem dúvidas, vejamos este trecho de O Livro dos Espíritos, nosso livro amigo. Pergunta 616. Deus teria prescrito aos homens, numa época, aquilo que lhes proibiria em outra? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis que são imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não. É obra do homem, e não de Deus. 806 A. Essa desigualdade desaparecerá um dia? Só as leis de Deus são eternas. Não há vez, desaparecer pouco a pouco todos os dias. Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro ou menos puro, e isso não depende da posição social. Após a leitura, José comenta... Será que já atingimos um modelo social perfeito? Claramente não. Por isso, devemos refletir, amadurecer, vivenciar diferentes modelos sociais e organizacionais para reelaborar nossa concepção do que deve ser um centro espírita que impulsiona o aperfeiçoamento social. Em meus estudos em diferentes colônias espirituais, tenho desenvolvido reflexões e princípios que podem auxiliar os encarnados a ampliar sua compreensão sobre o funcionamento de um centro espírita. Após uma pausa, o professor continua. Antes de adentrarmos no caminho da estrutura da organização, falaremos sobre o objetivo central de uma instituição espírita, Estimular poderosamente a renovação do ser. Esse é o ponto central. Se tudo tivermos em um grupo espírita, mas não houver estímulo ao crescimento intelectual e emocional, nada teremos. A árvore se conhece pelos frutos, e o fruto do agrupamento espírita é crescimento espiritual. É a partir desse ponto que começamos. Um senhor que está ao lado de Anastácio... Levanta a mão e indaga. O que dizer das atividades assistenciais? Devem também colaborar com essa finalidade. entrega se a sopa, mas se pensa como estimular quem recebe a crescer? Pode-se contar uma história alegre e elevada, pode-se dar um abraço sincero, pode-se conversar e trocar energias, emoções que elevam. É preciso entender que a sopa, a aula, a reunião mediúnica, o atendimento fraterno, são meios para um único objetivo, nos estimular a nos aproximarmos de Deus. Qualquer atividade que não contribua claramente para isso deve ser revisada. A questão central não é a atividade em si, mas o significado e os frutos espirituais e sociais da atividade. Mais alguma dúvida? Ante o silêncio... José prossegue. Ambiente espiritual elevado, conhecimento doutrinário, assistência emocional e material e amparo espiritual de diversas maneiras são características que devem definir um centro espírita, sempre se considerando as características dos indivíduos que o compõem. Mas, para organizar atividades que cuidem da evolução emocional de cada indivíduo, teremos que manter o centro espírita sempre pequeno, não é possível ter um trabalho individualizado quando se lida com uma massa de integrantes, comenta Trismundo. É verdade, e é por isso que Allan Kardec defende a ideia de que é melhor ter muitos grupos espíritas pequenos do que um ou alguns grandes. Quando as contas financeiras e a vazia vaidade da grandeza tornam-se predominantes, as atividades de crescimento espiritual tornam-se secundárias. Observemos o modelo de educação do grupo de Jesus. Quantos apóstolos diretos teve o mestre? Doze. Responde um senhor de meia-idade. É verdade, embora pudéssemos contar mais alguns. Importa saber é que o próprio Cristo escolhe trabalhar diretamente com poucos. Por quê? Porque educação é tarefa que se desenvolve entre amigos. Não se educam a multidão. O processo é sempre individual. Observem o imenso crescimento do processo de difusão cristã. Jesus, com seu trabalho estruturado em um pequeno grupo, beneficia a humanidade. Como? Primeiro, prima pela qualidade do ensino. A pedagogia crística é uma pedagogia prática, quer dizer, ensina a servir servindo. A mediunidade, vivenciando. O perdão, perdoando Todo o ensino está vinculado à prática, e assim deveria ser nos centros de educação espírita. Observem que, nesse modelo, não há um curso de mediunidade isolado da ação social, nem um estudo teórico que não se transforme em prática. Como fazer isso no mundo considerando o pouco tempo dos trabalhadores espíritas? Indago um dirigente espírita encarnado. O grupo mediúnico pode, por exemplo, a cada semestre, visitar um hospital e direcionar uma ou duas reuniões mediúnicas ao hospital a ser visitado. Na visita, aplicar passes, conversar, distribuir água fluidificada e, além disso, estudar textos doutrinários sérios que mostrem a dimensão espiritual dos hospitais. Assim, integramos estudo doutrinário, prática mediúnica e ação social. Infelizmente, ainda estamos vinculados aos critérios de César e distantes dos critérios do mestre de Nazaré. César preocupa-se com números, quantidades, evidência social. Jesus com qualidade. A qualidade das emoções desenvolvidas durante a visita, a ampliação da compreensão espiritual do grupo, a capacidade de amenizar o sofrimento dos outros é preciso aprendermos a avaliar as atividades espíritas com critérios cristãos objetivos. O senhor é contrário à especialização das atividades espíritas? Não, de forma alguma. O que expõe é o seguinte, todas as atividades do centro espírita devem ser inteiras, no sentido de auxiliar o próximo, ampliar a compreensão intelectual e educar os sentimentos. A especialização é uma forma de aprofundar a eficiência desde que se mantenha o desenvolvimento dessas dimensões. Podemos, por exemplo, realizar reuniões mediúnicas que se direcionam ao socorro de suicidas, ao amparo dos que têm problemas com vícios ou indivíduos com problemas familiares. Tudo isso é válido, pois permite o aperfeiçoamento das equipes encarnadas e desencarnadas. O problema é quando padronizamos de forma reducionista, Assim, eliminamos a possibilidade de crescimento espiritual do trabalho. Quanto à idade, não é necessário padronizar? Pergunta a outro participante. Depende a que situação você se refere, indaga José. Sobre a participação de jovens em grupos mediúnicos ou em grupos de estudo de adultos, José sorri e afirma... Jesus e Kardec acolheram jovens e seus grupos mais próximos de trabalho. Seremos nós mais prudentes do que eles quando nos negamos a receber jovens? O critério a ser utilizado é muito simples, condição oral e intelectual. Como fazer isso em um centro espírita com centenas de frequentadores? Não é possível. Educar espiritualmente é tarefa delicada, que exige atenção, conversa, convívio e observação. Não é possível a educação espírita feita aos montes. Como então o movimento espírita crescerá? Pergunta mais uma vez o dirigente espírita encarnado. Da mesma forma que o cristianismo, os grupos pequenos e seriamente espiritualizados possuem um poder de radiação imenso e estimularão outras pessoas a formarem outros grupos pequenos e de qualidade espiritual. Assim, nos multiplicaremos, mantendo a qualidade espiritual. Esse é o plano do codificador. Sinceramente, não há outra forma de realizar isso do que através de pequenos grupos que se apoiam e realizam, quando necessário, ações sociais integradas. Como pensar em pequenos grupos quando precisamos, por exemplo, editar e publicar livros? Pergunta Alfredo, espírito que se preparava para a tarefa de divulgação do livro espírita. Alfredo, como você sabe, atuei intensamente na área do livro espírita. E como foi difícil. Mas agora, como isso se tornou fácil? Temos tantos meios tecnológicos à disposição de muitos. Atualmente, pode-se publicar um livro em pequenas tiragens, pode-se primeiro vender e em poucos dias entregar o impresso, Dá até vontade de reencarnar de novo. Brinca e continua. Nada do ponto de vista moral e espiritual justifica que criemos grandes editoras para a difusão espírita. A partir da nova geração, os livros estarão gratuitos na internet com baixíssimo preço para os exemplares impressos. Não tenha dúvidas sobre quais meios preferirão os espíritos superiores. O que você acha? É melhor publicar livros com um preço que impedirá milhares ou milhões de pessoas de ter acesso ou disponibilizá-los gratuitamente para todos. José, após olhar para todos no pequeno auditório, comenta. Observe que aqui somos poucos, totalizamos poucas dezenas. Porém, mais de um milhão de estudantes terão acesso a este encontro. Na Terra, já é possível fazer isso. Por que não se faz? É a questão que deixo para vocês responderem. Por ora, voltemos ao nosso tema central, o centro espírita. Como estruturar um grupo espírita que nos ajude a superar o orgulho inveja e inveja o estimular? O professor retira do bolso um pequeno livro, Obras Póstumas, e comenta. Sem a abnegação de Amélie Gabriel Boudet, a nobre esposa de Kardec, não teríamos este livro. Ele simboliza o sacrifício silencioso de uma seguidora do Cristo em prol do marido e de sua missão no mundo. Oportunamente, falaremos mais desse abnegado espírito. José abre o livro que, ao mesmo tempo, é projetado em uma tela. O tópico é o egoísmo e o orgulho. Antes de iniciarmos, um aviso. Não existe organização social neutra. Ou a organização estimula a verdadeira humildade e a espiritualização, ou estimula o orgulho e a vaidade. Neutro, só sabão. E olhe lá. Conclui com bom humor. Como você consegue expor reflexões profundas sobre a sociologia e as relações de poder com tanta simplicidade e leveza? Pensa, Trismundo. Se você descobrisse que possui egoísmo e orgulho,